da floresta aqui da Brasil Pisces. Hoje a gente vai falar mais um pouquinho para vocês sobre venda de peixes. né? É, sou sócio-diretor zootecnista com pós-graduação em gestão empresarial, dono do grupo Brasil Pisces, composto pela Brasil Pisces e pela Vigor Peixes. E esse aqui é o terceiro vídeo né, do Vida Chácara Lucrativa para você aprender a ganhar um dinheirinho aí na sua chácara. Esse aqui é um, é um viés informal do nosso canal que é super técnico. Então, você que gosta de informações técnicas dos maiores projetistas da aquicultura brasileira, né? Que possui mais projetos no Brasil e no exterior, né, aqui projetos no Suriname, Angola, é, Bolívia, é, Paraguai. Então, conta com a gente aqui. É, conhecimento técnico de qualidade com quem realmente está no mercado e conhece muito desse mercado aqui. E hoje. É dia de semana, então por isso que está uma correria danada. Geralmente eu gravo o Vida, vida chácara Lucrativa só de fim de semana. Você vai saber, vai acompanhar aqui a nossa despesca. Então o nosso peixinho aqui está com média de 200 a 300 gramas. Um cliente veio hoje, né? eu tava, acabei de fazer a reunião com um dos clientes que fechou um projeto de tanque elevados com a gente. Acabei a reunião, um cliente, um cliente aqui da cidade veio e pediu entre 300 a 500, 500 peixes com a gente. Então a gente está preparando o tanque 1. Para despesca. Quem não acompanhou o vídeo 2 aqui do Via da Chacra Lucrativa, no vídeo 2 eu destinchei todas as minhas previsões de custo aqui do nosso mostruário. O um sistema de tanque elevado com quatro tanques de 15 mil litros, o mostruário aqui que você pode vir visitar na nossa fábrica, marcar uma reunião e tudo mais. Então a gente não produ... o foco aqui não era produção para ganhar dinheiro mesmo, mas a gente conseguiu uma previsão aí de noven... é, 26 mil reais de lucro líquido. Tá, com esse mostruáriozinho por ciclo, tá bom? Hoje a gente vendeu 100kg de peixe a 12 reais no pagamento à vista, mais 30kg de ração. né Foi uma vendinha boa aí, mil e... reais se eu não me engano. Eu tenho que pedir lá para a Ana me mostrar o pedido de venda. Então a gente tá vai fazer a despesca, vocês vão acompanhar aqui o passo a passo. Ó, pra não desperdiçar água, o que que eu tô fazendo? Que a nossa água ainda tá com uma qualidade boa. Então eu coloquei uma bomba. Gente, eu tô com o carregador aqui, ó. Porque eu não tava prevendo gravar esse vídeo. Aí o meu celular tá meio descarregado. Então o que que acontece, ó? Passos para uma despesca sem estressar os peixes e tudo mais. Seguinte, ó, para aproveitar a água, o que que eu fiz? Ao invés de jogar água pro meu pomar, se vocês olharem aqui atrás, ó tem uma bananeira e tal, a gente tem 150 pés de fruta prontados aqui, irrigados com a água do nosso tanque, tá? A gente ainda não está tendo nenhum lucro com ela, porque a gente está há menos de um ano aqui com essa propriedade, já temos a nossa indústria, temos a parte de engorda de peixes, temos a parte de alevinagem de peixes aqui atrás, não dá para ver, mas nós temos tanques escavados bem aqui, onde está meu dedinho, tanques escavados, lonados, com as nossas ex-matrizes, que as nossas matrizes estão aqui dentro, vocês vão ver elas por que, é que eu tirei as matrizes dos tanques escavados? a gente estava tendo problema com lontra então você que tem tanque escavado tem problema com lontra, jacaré, roubo cara, tanque elevado não tem nada disso então a gente subiu, nada disso não, né roubo é fogo né mas a gente subiu aqui a... as nossas matrizes pro tanque elevado nossas matrizes de lambaria, a gente chegou a perder quase mil matrizes Cada uma a gente pagou 5 reais, então 5 mil reais de prejuízo para uma lompa. É, isso aí na engorda acontece demais também. Então o que, que acontece? A gente está esvaziando o tanque, a nossa bomba está jogando a água para os outros tanques aqui. Tá? Eu abasteço meus tanques com a água do rio, mas mesmo assim, se a gente puder economizar água, maravilhoso, né? É, e eu não posso encharcar muito o meu solo e irrigar demais, que senão a planta sente também, tá? Então aqui nós temos o tanque elevado, propagandinha aqui, ó, tanque, ixi, tá sem o meu logo aqui, ó, tanque da linha Titan <risos> da Brasil Pisces, nossas aerotubes em formato é, de quadro de oxigenação, tá? E o que, que eu vou fazer? Como o cliente pegou 100 kg. E eu tenho quase uma tonelada, eu tenho 750 kg por tanque, tá? Então ele é final, final, 750 kg final, tá gente? Por tanque, e o meu peixe ainda tá com umas 200, 300 gramas, então a gente vai vender bastante peixe, né? Eu tô com mil unidades por, de peixe por tanque, então pelos meus cálculos vai quase 500 unidades, entre 300 e 500 unidades para esse cliente. Aí o que, que a gente vai fazer? A despesca. Primeiro passo para uma despesca bem feita: baixar a água do seu tanque, né? Colocar, é, preparar a caixa de transporte com oxigenação de preferência, tudo bonitinho. 20 minutos de viagem, então 20 no máximo, né? Vai dar uns 10 km daqui. Então, para você ter noção, a gente vai transportar no oxigênio, no antibiótico, no sal. Tá importantíssimo para você que é produtor, contar com uma, um profissionalismo desse aí na hora do transporte do seu peixe. E agora a gente esperou até, agora são quase 5 horas da tarde, a gente está esperando entardecer para fazer a... a despesca num horário frio. Então, via de regra é isso aí gente, ó, uma venda de 1.500 reais, eu não sei é, com uma lucratividade líquida que eu vou calcular para vocês depois, eu vou despescar depois eu faço os cálculos no final do vídeo. O que, que a gente vai fazer? Vai esgotar o tanque, e depois eu faço os cálculos de lucratividade para você eu Vou pedir para ela filmar umas partes aqui da despesca e tudo mais E principalmente para o cliente, né? porque o cliente a gente sempre deixa tudo bem claro meu, Posiciona as coisas, passa para o cliente o peso dos peixes e tudo mais E é isso aí gente, via de regra Despescou o tanque, despesca total Bem fácil, você vai ver que a despesca de tanque elevado é muito, muito simples, rápida E não é muito estressante para o peixe, tá bom? Valeu, gente. A gente vai acompanhando aí no vídeo. Ó, oh, gente, então, só pra vocês entenderem. A gente tá enchendo a caixa d'água já. É, não faz 10 segundos que eu gravei outro vídeo? E a Ana me avisou, só pra é, vocês ficarem por dentro também. Nós não fazemos propaganda ainda. A gente não fez propaganda que a gente vende peixe. Tá? A gente vendeu pra um cliente que contou pro outro e foi indo. E agora a Ana falou que tem um cliente que tá querendo mais 100 peixes. Então a gente vai aproveitar mais ainda, vender um pouquinho mais. E aí depois eu calculo pra vocês... Bonitinho como que está ficando, tá? E daqui a pouco a gente volta, a gente está distribuindo a água, enchendo o cilindro, vamos fazer os, é, enchendo a caixa de transporte, vamos fazer os testes e tudo mais. Aí eu já bato, bato na conta aí que é chácara lucrativa, então a gente tem que falar de dinheiro. Fala, pessoal, a gente já conseguiu esgotar uma boa parte do tanque. Não está ainda na hora de começar a pegar peixe, tá? Mas eu vou, eu já vou começar a pegar para adiantar nosso dia. Como hoje é sexta-feira, a gente funciona só até as 5, então a gente precisa correr. Que tem duas viagens de peixe para um cliente e separar peixe para outro cliente ainda. Então a gente vai dar uma correria. E assim, ó, para você que é jovem ainda, entrar no tanque é fácil, tá? Para você que já tá senhor de idade ou uma senhora de idade, é bom pegar aquela escada. Eu falo escada da Polishop, né? Aquela escada que dobra no meio e tem pezinho de borracha. Mas via de regra, como eu já tô acostumado, eu só pego e entro mesmo. É bem simples tá eu vou começar a pegar o peixe aqui o rodrigo foi pegar uma aguinha pra gente a lica tá de guarda né? nosso cachorro tá de guarda aqui e a gente vai começar a pegar o peixe e a ana vai tomando conforme você for achando que precisa, Fechou? precisa... tentar tirar depois um pouquinho mais da região de pássaro pra mim uhum. Vocês veem que não fazem nem esforço, entendeu? Ó, as nossas tilapinhas Vocês vão notar que as nossas matrizes de lambari estão aqui também, ó Porque a lontra estavam comendo elas Mas não é o ideal É, mas não é bom vocês ficarem misturando muito peixe Tem esqueceu esquecer de falar ó, Que tem carpinha no tanque também Olha ela se machucou, Tadinho. Olha, isso aqui deixa pra aquele Moço que quer as menorzinho. Deixa eu mostrar ela aqui Essa grande grande Pode jogar lá Agora. Ah, eu ia falar para vocês aproveitando para nos tanques elevados, ó, mesmo ele sendo com declividade, eu pego a água do rio. Olha o tanto de areia que junta no fundo, né? Material muito pesado. Aí tem que de vez em quando, por isso que é legal entrar no tanque pra fazer uma manutenção Jesus Cristo, peguei o fio. Deixa o peixe na água pra não machucar o zombarito Cadê a peneira? Vocês estão vendo aí? lá atrás né? a ah, pessoal eu não sei o que o rafael falou esses peixes eles não estão padronizados tá bom porque aqui é, nós colocamos ele larvinha não fizemos a classificação dele depois e nós colocamos larvas de datas de coletas diferentes até por isso, o período de masculinização deles foram maiores. maior oh. Aí, de pé não? Já tem? Tá, Rô? Tem Ah, calma, calma Tem uma lambarinha Ó, aqui já tem 49 peixes Tá 12,86 12,860 De peixe Quantos peixes? 55 peixes, 14 quilos. aqui deu 40 peixes, 11 quilos, 220. Foram é, 54 peixes, 13.900 kg. 7 h da noite, levando a última remessa para o cliente.